Para que ocorra um eclipse, é necessário que os nodos lunares estejam próximos à, à fase da lua nova ou da lua cheia, à lunação da lua nova ou da lua cheia. Aí, quando temos o, o, os nodos in, muito aproximados ou encostados nessa lunação, é que se produz um eclipse. Os nodos lunares são pontos poderosos e muito misteriosos no mapa natal da gente. E eles dão conta de muita coisa, de saúde, de relacionamento, de, de destinação, de facilidade de caminhos de vida ou dificuldade para encontrar lá o lugar onde deveríamos estar e realizar na nossa vida. Alguns chamam de missão, outros chamam de karma, mas na realidade trata-se, sem sombra de dúvida, de um norteamento de vida. É da estrada que deveríamos seguir para chegar de novo lá onde é, a nossa alma anseia chegar. Pensando nisso, nós é, estamos oferecendo para vocês um curso sobre os novos lunares, um curso mega completo, com todos os elementos para conhecimento e interpretação desses poderosos pontos do mapa natal. Temos temos, assim, todas as referências de conhecimento sobre os nodos nesse curso. É, o nodo nos signos, no mapa natal, nas casas, aspectos formados aos nodos, trânsito sobre os nodos, os nodos transitando no mapa natal. Como eu falei, um curso bastante completo, eu diria definitivo. Nunca mais você vai ter dúvidas sobre esse ponto. É, arrasta aqui e para você ter mais informações de como você pode acessar é, detalhes maiores sobre esse curso. Eu aguardo vocês.